E aí, tudo bem? Hoje eu quero falar como você pode reagir a uma ofensa. É muito comum várias pessoas, é, às vezes, passarem por momentos de desentendimento ou até mesmo ouvirem palavras que não gostam. O mais engraçado é que eu tive o primeiro hater aqui do canal, eu fiquei muito feliz com isso. Uma pessoa me xingou e realmente foi bem bacana, porque é, somente ao receber uma um ofensa que a gente passa a conhecer um lado nosso que até então fica adormecido na maior parte do tempo. Porque durante o dia a dia a gente conversa com as pessoas e é muito comum que a gente não brigue, enfim, que a gente não é, escute algo muito ruim. E é exatamente nesse momento ruim, que você escuta algo ruim, que você descobre um, uma parte sua oculta, uma parte sua que não é usada a todo momento. E é muito comum muitas pessoas gritarem, é, muitas pessoas brigarem mesmo e se agredirem fisicamente. Só que nesse momento eu vou realmente pedir para que você pare preste atenção, respire e reflita. Você utiliza inteligência emocional nesse momento. É, se uma pessoa ela te xinga, qual seria a reação natural? Ou fala alguma coisa que você não gosta, qual seria a reação natural? Você responder aquilo à altura ou responder de uma forma a, a que você é, tente é, deixar a outra pessoa numa situação pior que a sua. Mas se você utilizar a sua inteligência emocional e simplesmente é, usar a paciência com essa pessoa ou responder algo extremamente inesperado, como por exemplo ah, Obrigado, obrigado por você é, ter falado isso pra mim né Eu vou levar em consideração isso que você falou, vou tentar melhorar, enfim é, Você vai quebrar o padrão E ao quebrar o padrão, você vai dar para essa pessoa uma resposta completamente inesperada Porque quando a gente briga com alguém Inconscientemente falando, a outra pessoa ela espera que a gente brigue de volta. E aí fica realmente esse jogo né? de brigar, de discutir, e quem for o mais forte em argumentos ganha. Se você simplesmente não, não se conectar com esse estado emocional dessa outra pessoa e manter a sua mente zen, a sua mente tranquila, suas emoções tranquilas, você vai causar confusão na outra pessoa. A outra pessoa não vai saber sequer como reagir com você, porque ela não está acostumada com esse padrão de tranquilidade. Ela não está acostumada com esse padrão de paz, de, de realmente de controle emocional profunda. E com isso você acaba controlando a situação, você acaba dominando a situação, simplesmente por você ser zen. É, é, o fato de muitas pessoas simplesmente reagirem explosivamente a tudo que acontece na vida, faz com que elas não tenham essa inteligência emocional e não saibam como lidar com isso. Então, se você quiser utilizar isso no seu dia a dia, você vai se tornar uma das raras pessoas com as quais as outras não vão saber como reagir, porque você vai conseguir se controlar e conseguir responder inteligentemente a cada uma dessas provocações e a cada uma dessas estratégias. Então, tenha o controle da sua mente, não reaja. Simplesmente quando você ouvir alguma ofensa, alguma coisa que te tire do sério, pare, respire, pense uma vez, duas vezes, três vezes então reaja inteligentemente à, à provocação que foi feita para você. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem e você vai conseguir é, se sair muito bem de qualquer tipo de situação de ofensa que colocarem para você. Se você gostou dessa dica, compartilha com um amigo também, é muito importante que mais pessoas desenvolvam inteligência emocional. Se você também gostou, clica aqui em curtir, se você não gostou, também coloca o seu dislike, se você também não gostou, escreva aqui uma mensagem ofensiva para mim, vamos ver se realmente é, é fácil falar no vídeo, mas vamos ver se, se ao colocar uma mensagem ofensiva aqui eu vou te tratar muito bem. Então é isso, é, comente, é, curta, compartilhe e um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!